Bom, mano, agora é 1h46, era para a gente estar na casa do Eu Mestre, 1h40, ele falou. Já deve estar como, o O Uber atrasou, né, mano? Eu que... Mano, você foi no tatuapé, velho, hoje eu ainda, nem cheguei, nem, não, nem, não Nem cheguei, eu fui na metade, só. Foi... Voltei antes. Viu que não dava tempo, né? O buracão, tem vários buracos aqui. Hoje, mano, a gente marcou de jogar soft. a gente nunca jogou soft para ser sincero, só pentebol né? Fala, mano, ó, a gente tava no grupo, a gente foi colocado num grupo lá dos caras que vai jogar, e eles mandaram a gente colocar blusa, toca ou boné. Tá um calor infernal aqui, mano, e a gente vai ter que meter uma blusa, então acho que o bagulho deve doer pra caralho. Você já tomou uma HD? Não, mano. Não. Ó, eu vou te falar, a gente jogou de paintball, a de paintball era puta merda, mano. lembra ah. Foi você que tomou na... Eu tomei um monte, um monte eu tomei, velho. <risos> na barriga, tomei no braço. Foram, mano, foi muita, muita. E aí, eu vou te falar que quando eu tava jogando, a primeira que eu tomei já me deu vontade de sair do jogo, no paintball. Vontade de fazer cocô. Agora no airsoft, mano, a gente nem sabe ainda. Nossa, mano. Eu tô levando uma luva aqui. se eles oferecem lá. Não. não, eu não sei. Então. Pense tomar tiro na mão, deve ter pra porra, você é louco? Ah, mas é só combate corpo a corpo, eu tô levando a faca. As <risos> ideias. O Rainbow Six ensinou a gente a jogar, né? Então, vamos lá buscar o Will Mestre, daqui a pouco a gente conversa mais um pouco. Eu tava pensando aqui, mano, a gente tem um desafio, a gente não conhece o mapa. Tá ligado quando você vai jogar no... <risos> Quando começa o jogo do, do Call of Duty, você não conhece o mapa? Ah, Fico Maria... Ficou olhando pra é Putz grilo, velho. A gente ainda vai ter que pegar essa manha ainda de conhecer lá o lugar. E tem um cara que já atira já lá, velho. É um só ou a maioria, ele é a maioria, não é? Não sei, filho. eu não sei, não. Ó, é. oh, porque vai eu, você, o César, o William, a vai os amigos do César. Eu sei que tem ah, um maluco César lá é que, é que o... parece que treina tiro, mano. É o cunhado, é o, cunhado. o irmão do William? Não, é, não. O irmão do Ina não, o Adriano é advogado. O que treina tiro, é, eu não conheço não, mano. Ele mostrou o vídeo. Aí ah, é foda, caralho. O cara é tipo platina, mas é cobre. Pois é, ainda <risos> sem saber, ainda tá no lugar, né? Bom, tomara que ele caia no time, né? Senão vai ser 15 barra 45. <risos> <risos> Ó, os cara, tá levando... Nossa, você vai ir com essa blusa aí é sim. Vamos preparar aí. Vem, HD. O mestre headshot. Você é o mestre headshot? E um recruta. Cara. Ô, oh, sabe que eu tava comentando pro Hudson que a gente não manja? Ah. É. A gente não manja do mapa. Não, mas <risos> eu já treinei no no R6. Ah. Tranca aqui, ô oh, Luiz. É? Vamos ali na casa do meu cunhado ali? O E o João Mestre. Mano. Recruta. o cara. <risos> O Ricardo é o Will, é mano, já falei velho. Né? Não, o Will é o mestre Dá mano. um salve pro Cris um Agora fala, oh, mano, olha, olha só Imagina dar um headshot no cara daquele aí. Não, o foda é que pensa nesse squad, né Não, você tá tentando Mano, eu tô tentando pensar nesse squad Não, aqui, mais pro Street mansão, Borog, cara, Borog, Delcinho Nelcinho Nelsinho é Nelsinho? Quem é o Nelsinho? Ah, não. Ah, é ótimo, <risos> cara. Não, é se cara. liga. Olha, olha isso daqui, ó. Fora. Puta, o cara. Isso é melhor ele tomar um tiro. Cara. Cara. Lá, olha, olha, olha a voz. Ele <risos> cara. Cara tá <risos> preparado <risos> pro bagulho, oh, mesmo. O, o cara. Olha trouxe... o bico do bagulho. Ah, é. cara. O cara é. trouxe é. o bagulho de pedreiro, cara. Nossa, é. HD, não. Sem maldade, HD. Você ramelou o é. nicho. Down in the dirt, someone pick me up I've hesitated for too long, now enough is enough Since we first met, it was on the up and up She smile at me and say it's nice to see you and such ice. Figured a A família chegamos aqui, um monte de só tentar pegar alguns steaks lá dentro, ver como é que é também. Eu não conheço muito bem aqui, mas a gente chegou, o espaço parece ser grande. Daqui a pouco eu volto. Em vez de nunca, o tio César joga. A se liga, essa fita aqui. Caralho, isso é uma bala de isso, aqui, <risos> né? Isso Pode ir na lata, mano. Esse capacete Segurei. de quem, velho? Segura aí. Coloca aí pra nós aí. Coloca aí, Luiz. Não cabe, caralho. Eu acho que cabe, põe uma bagulho aí. Não cabe, velho. Sabe aqui? Deixa a nós aí. Caralho, oh, pior. O nariz não passa, caralho. <risos> o nariz não. Tá em choque? Tá Só que esse barulho aí no fundo tá me dando merda, viu? Tá, mano, você tá vendo os tiros do ah, metrador? Tô vendo, via! A gente vai jogar com dessas aqui, ó. eu não tenho certeza se é a primeira ou a segunda, você já você tá a segunda Se liga, Guilherme É a saída aqui Caralho, olha, daqui é a entrada Isso, Isso é a saída Mas essa aqui é a saída, mano? Caralho Mas essa aqui é a saída? Não, sério, mano. Olha Bom, família, enfim, a gente já pegou nossa arma aqui. A gente já tá com ela na mão. Ela tá aqui em cima da mesa. Mas aqui é o seguinte, mano. A gente não vai jogar de colete, a gente vai jogar somente com a máscara de proteção, porque é o mínimo, é o básico que tem que ser feito. Mano, eu não sei, velho, porque eu nunca tomei um tiro dessa porra e tô em choque. Mano, de verdade, o bagulho deve ser muito, tá ligado, dolorido. Mas ela tá ali, a gente vai ver o que a gente, como é que vai ser. A partir de agora eu não vou usar mais a Canon também, porque a câmera é perigoso entrar lá dentro e tal, jogar, pegar uma bolinha na lente, algo do tipo, então eu vou ter que colocar a GoPro. Então vai mudar um pouco a imagem, mas você vai ver algumas alguns takes aí de como é que é lá dentro e tal, beleza, mano? Então, partiu para a Vai, mano, <tos> vem <lá pro> <tos> Ó. Ó, HD, cuidado direitinho. Direitinho, HD, buraco, direitinho. Direitinho, ah, por dentro, dentro ali, ó. Só direito. Dentro! Dentro! Dentro! had a couple boyfriends. I heard they didn't treat you right. I heard you're hated by your girlfriends. Cause all the guys want you tonight. Yeah, they say she's too hot. They say she's too cold. Where she came from, nobody really knows. They say she looks young, but since she acts old. From everything I've heard, she gets out of control. And all the boys say she was. From the heavens but i'm not too sure that this girl is a blessing she's got the devil's eyes and they'll cut you like a weapon she's stuck in my mind like a bad obsession. she got bad. Eu não sabia não podia ter uma vida cabeça Eu tava tirando também né? várias nos caras lá de Bom, família, é isso aí Espero que você tenha gostado do vídeo Se gostou, já sabe, deixa o like, compartilha Foi cansativo, foi dolorido Mas compensou, valeu a pena O bagulho é muito treta, é muito mil grau Tem várias armas da hora ali Os caras vêm, faz uma par de coisas Eu vou colocar aqui, e deixar o link dos caras Aqui embaixo do vídeo, beleza? Então tamo junto, compartilha o vídeo Se gostou, já sabe, valeu Falou, e fui Parou? Ai, caralho, meu saco, porra Já